Será que eu realmente preciso de CNPJ para trabalhar como afiliado ou produtor digital? Assista esse vídeo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao Marketing Sem Limite. E o vídeo de hoje eu vou explicar se você realmente precisa ter CNPJ ou não para trabalhar como produtor ou afiliado digital no Marketing Digital. Muitos afiliados ainda têm essa pergunta, será que eu preciso me cadastrar como CNPJ para trabalhar na Hotmart, na Eduz, vender algum produto digital e trabalhar em casa? E a resposta é não. Você não é obrigado a se registrar como um microempreendedor individual. Porém, se você vê o um mercado digital, o seu negócio em casa, o seu trabalho em casa, como um negócio de verdade e não apenas uma renda extra você deve sim se registrar e não é tanta burocracia, você vai ter uma série de benefícios. Então um dos benefícios de você poder ter um MEI é você poder aumentar o limite de saque e de transações das plataformas que você é afiliado ou produtor para sua conta corrente. Por exemplo, se você tem uma conta pessoal, o limite de saque que você pode fazer mensal é em torno de R$ 1.500 ou 1.800, varia de plataforma a plataforma. E se você, no caso, tiver registrado como MEI, um CNPJ, uma empresa realmente, você pode sacar até aí uns 5 mil nessa margem, mantendo sempre esse alerta. Quem for MEI, o faturamento mensal indicado para não poder pagar muitos impostos acima é R$ mil reais no máximo. Mas tem afiliados que estão iniciando agora. Então, para eles que estão começando, estão iniciando e não conseguem ter esse faturamento, Pode iniciar como pessoa física, tá? com uma conta de pessoa física e depois você pode migrar para a conta jurídica abrindo o seu MEI e se cadastrando nessas plataformas, ok? E para você se tornar um microempreendedor, você pode se cadastrar no Portal do Empreendedor. Eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link do Portal do Empreendedor para você conhecer e saber tirar suas dúvidas de como construir a sua, o seu MEI né? e se registrar como um microempreendedor individual. Agora caso você queira abrir uma empresa simples nacional, microempresa, eu aconselho você a procurar um contador que ele é a pessoa especializada a abrir esse tipo de empresa para você. Uma outra vantagem é que se você é microempreendedor individual, você paga uma taxa de impostos muito pequena comparada com grandes empresas, com simples nacional, porque o, o governo ele sintetizou todos os impostos numa pequena taxa chega em torno de, de 50 reais por mês mas fica atento que os dados que eu tô passando nesse vídeo para você que está me assistindo agora são vigentes nessa época que eu estou agora mas estamos em julho de 2017 pode ser que quando você veja esse vídeo os valores estejam um pouco mais é, diferenciados né bom meus amigos então é isso se você vê o um marketing digital trabalha em casa e ver esse negócio como uma oportunidade de negócio realmente, como a sua empresa, é muito vantajoso você se cadastrar como um microempreendedor individual ou registrar sua empresa. Agora, se você tem a mentalidade de ter somente uma renda extra, ah, não, não vai dar certo, não, eu quero ter só um dinheirinho a mais, aí você pode trabalhar como pessoa física, né? Mas aconselho você realmente a registrar uma, uma empresa, porque o marketing digital... É um negócio, e um negócio que está em crescente expansão. E muitas pessoas estão procurando isso, trabalhar em casa. E o fato de você trabalhar em casa não significa que você vai ter que trabalhar informalmente. né? Muitas pessoas trabalham de forma informal aí e poderiam estar lucrando muito mais, abrindo mais as portas de negócios, as oportunidades, as gerações de clientes que pode gerar. Você sendo um empreendedor registrado você abre um leque de oportunidades, então seja lá qual for a sua atividade, afiliado, produtor, prestador de serviço, se você tem uma empresa registrada, você mostra credibilidade do seu cliente e isso aumenta muito as chances de você escalar o seu negócio e crescer bastante, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos. E se quiser também aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre técnicas de marketing digital, como trabalhar em casa, como montar o seu próprio negócio, se inscreva no canal que sempre eu vou estar postando aqui conteúdo, novidade, que pode te ajudar e muito a alavancar o seu negócio. Ok? Um grande abraço, muito obrigado por estar assistindo até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!